10 atitudes de uma pessoa fria e calculista, quer sempre estar dois passos à frente de qualquer pessoa ou mesmo deseja ser mais frio e calculista, lidando com as situações de forma mais estratégica, sendo uma pessoa mais calma e mais persuasiva? Então fique comigo nesse vídeo que até o final você saberá exatamente o que deve fazer para ser esse tipo de pessoa. Mas antes de começarmos, aproveita para se inscrever em nosso canal e deixar o seu like, por favor. Sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. A primeira atitude de uma pessoa free e calculista é a de conseguir controlar as suas emoções a ponto de visualizar tudo à sua frente com clareza e sem perder o foco, com uma visão sempre muito analítica e que mesmo antes de qualquer escolha, elas avaliam tudo o que pode acontecer. Portanto, devido a esse comportamento, elas sempre tomam as melhores e mais corretas escolhas. A segunda atitude é a de conseguir ver todos os percursos que podem tomar para chegar aos seus objetivos, estando sempre preparados, até mesmo para imprevistos. As pessoas frias e calculistas são muito exigentes, sempre exigindo do mundo aquilo que elas esperam do próprio mundo, e isso, por sua vez, as fazem se cobrar internamente, a ponto de se criticarem por não ter percebido talvez um mínimo detalhe, algo que, por sua vez, poderia fazer toda a diferença, mas que, por conta da complexidade de diferentes desfechos, acaba por não ser notado tão claramente por elas. A terceira atitude é que elas não se importam com críticas e diferenças, a menos que essas sejam de pessoas que elas confiam. Aqui será sempre duas ou até mesmo no máximo cinco pessoas que elas se importam a esse ponto, de verem o um melhor e de ficarem preocupadas por exatamente seu familiar não ter a mesma visão que elas por N motivos. E isso, sem dúvidas, as deixam preocupadas, tanto que perdem a sua paz por um vacilo que elas sabiam que aconteceriam se o seu mesmo familiar não desse ouvidos a ela. A quarta atitude é que elas caminham em direções duvidosas, fora da zona de conforto, porém que elas enxergam um grande potencial de retorno, algo tão grande que pode ser até mesmo a subida de alguns degraus em suas vidas e nesse ponto elas não se acomodam e mesmo que não dê certo que é sempre muito difícil para essas pessoas elas não se sentem arrependidas pois sabem da sua capacidade a quinta atitude é que elas sabem que ser frio é um caminho sem volta e que elas são assim por conta de suas experiências ruins pois a frieza se constrói assim pelas escolhas erradas e pelos sofrimentos que elas já teve em sua vida. E no momento em que elas passam a ter total controle sobre as suas emoções, colocando a sua mente como principal órgão do seu corpo, essa por sua vez jamais irá querer deixar as suas emoções soltas e explosivas novamente. A sexta atitude é saber que se der errado, a culpa é somente delas, mesmo que o erro não seja delas. As pessoas frias e calculistas assumem total responsabilidade sobre a situação, sabendo assim a função de cada indivíduo e até mesmo dando ordens a todos. E dessa forma, mesmo que algo desse errado, não sendo da sua parte, elas sempre vão se cobrar muito, pois o uso constante da razão faz com que possam estabelecer o ponto crítico da situação que poderia ter sido remediado sabendo como elas deveriam agir, algo que permitiria que antecipassem os fatos, ou até mesmo os manipulassem. A sétima atitude é o distanciamento emocional, e isso se deve, muito provavelmente, às más experiências do passado, que fizeram com que se tornassem pessoas desconfiadas em relação à personalidade do outro. Elas preferem ficar em silêncio e observar analisar os diferentes comportamentos das pessoas e depois agir em relação a eles. A oitava atitude é ser ambiciosas. Afinal, elas estão sempre em busca de seus objetivos, desenvolvendo coisas que podem mudar a sua vida e ganhar mais dinheiro, assim como ajudar os outros, pois apesar da falta de empatia por conta da racionalidade que essas pessoas têm, elas ainda se importam, com os demais indivíduos, em poder contribuir para os outros de forma que traga melhorias às suas vidas. A nona atitude é, elas sabem a origem de onde vem a sua frieza, aqui por exemplo, imaginem um homem de negócios, bem sucedido, quando criança era extremamente pobre. E por conta do fato de ver a sua mãe doente e não poder fazer nada, se sentindo impotente sobre a situação, é quem fez ele ser quem é hoje. Pois afinal, ver sua mãe doente e se matando para nem sequer comprar os seus medicamentos, mas para colocar a comida à mesa, deixando a sua saúde, depois dos seus filhos e ele nem sequer poder fazer nada, é uma situação bem cômoda, mas que se não fosse por ela, ele não seria quem ele é hoje e por fim a última atitude é que elas não vivem no passado elas projetam toda a sua vida no futuro pois uma pessoa fria pensa continuamente o que pode fazer a partir de agora para mudar sua vida e não ficar vivendo no passado que na verdade não passa de acontecimentos que já passaram e nada podem ser alterados e bom